Vocês já sabem como é semifinal, cada vez mais entrega, pros MCs ter cada vez maior entrega, certo? Então, mão pra cima, DJ Pok. Preparado. E aí, o pessoal se afastou, junta mais caralho. Junta, Flávio. Junta, junta, junta. Junta, junta. junta. junta. Não, não tem problema de junta não, pode juntar. Junta, é, é. junta. Junta. Junta. Certo, família. essa batalha histórica, primeira vez minha encostando aqui numa batalha. É, só, só, só. Vai matar ou vai morrer? Quem que vai chorar? Quem que vai sofrer? Infelizmente é uma chance de você nascer. Mas eu como uma fênix eu vim pra renascer. Na caminho, vejo às vezes que não tô nesse piso. A de frente você fica sozinho. Olha no olho, cê sabe eu sou. Dor. Como se a maldade tivesse, às vezes você sabe na parte do pico, vem, Vai E aí, Bruninho? Vai deixar, pai? E aí, Deixa pai Todo mundo levantando a mão, por favor, rapaziada. a mão E a final não tá distante, o que cês querem ver? Sangue! Isso é semifinal e a final não tá distante, o que vai escorrer? Sangue! É, lógico que vai escorrer sangue, só que esse sangue é seu, então vamos fazendo assim. Cê falou que eu ia ficar sozinho, olha pra mim, meu parceirinho, eu já nasci bem assim. Entendeu como eu faço É minha caminhada, faço cada época apenas, não preciso de ninguém. Eu cheguei, fui pro que eu conquistei E meu mérito eu conquerei Eu posso até travar, mas essa é a levada Desculpa, eu sei o que te deixa de pancada Cê falou, é a primeira vez na levada Só que hoje cê vai voltar mais cedo pra sua casa Não sei, pode vir, essa é a rima Tenta no próximo mês que a rima é profunda Porque hoje você pra você não deu aí Brian Hoje você vai sair com o pé na bunda <risos> Deixar, cara. Vai. Você vai deixar, cara. Aê, aê! Votação, hein? Votação! Por ordem de rima! Quem gostou das rimas do Brian Barulho? <risos> Quem gostou das rimas do Bruninho Barulho? Nossa, <risos> Eu já vou pedir mão! Já ouvi, já tô assim, Tô assim! Vou pedir mão! <risos> o grito, então família, daquele jeito assim ó Se nunca perdeu nada pro rap, você... Calma, calma, normal Ó oh, o rewind, pode ir para. Agora vai certo, desculpa rapaziada Vai, filho! Nunca perdeu nada pro rap, então nunca vai ganhar Vai matar ou vai matar. Você tá ligado, bagulho louco, eu mando no um improvisado infelizmente Se hoje você vai sair daqui E vai sair bolado Sabe como que eu faço? Domino a área, domino o espaço Tá ligado, mano, que agora Eu tô fazendo e jogo nesse compasso Porque eu faço a rima De improvisação Transmito ó pra prima Aqui do coração Se bateu de frente, hoje cê tá na contramão Infelizmente, mais Encomendado pro caixão Essa que é a verdade, sem brincadeira Na esteira, nós não corremos Nela, por isso que faz a fileira Cê não entendeu Por isso que cê é freguê Vai, faz a fila Vem o MC aqui por cada vez Essa é a história do Alec e Chabauá Bora, A vitória, infelizmente aqui é dia de luta, dia de glória Todo mundo que tá aí vai ver o mal que tá lá fora Dentro do coração ele incorpora Palavras são como ao vento não Por isso que cê sabe mano que às vezes joga o levo Tô cuspindo nesse mal que é veneno Só que veneno das cobras já me morderam Enquanto eu tô atiro e atiro. Olha pra minha cara se eu tô sozinho Nesse mau caminho, às vezes tô tão distante Às vezes só que tem de novo, olha o Από... <zastos> é o sorta... o que rancho... Ler Terceiro! Terceiro! Terceiro! Terceiro! Aê família, tô muito feliz! Você é louco, filho? Aí, aí, papo reto, era isso que eu tava falando, tá ligado? DJ Poo aqui! Tá preparado? Até agora, eu sei começa? É na voz, não pra cima DJ Pop e solta, moleque. Oh, oh, oh, oh, oh. Tá geral regido, tá geral regido, então joga a mão pro alto que isso é beat de bandido. Tá geral regido, tá geral regido, então joga a mão pro alto que isso é beat de bandido. Tá valendo o oh, do oh. que, que esquece o desodorante. O que vocês querem ver? Oh, oh, oh. Ei, ei, ei, ei, tá ligado, Olha aqui e já foi. A vitória vai vir depois. Infelizmente sua cabeça vai rolar. Às vezes, como as manobras que eu venho a zerar. Na minha mente eu é como uma brisa. Que flip e piauzes, de flip e Não tem saída. Você pensa que a mente vira e atira. Eu miro no pescoço é minha, Não é sua, cê tá ligado parceiro Pode jogar aqui sua, aí é questão de palpite Cê tá falando de skate, pode mandar o bode, Na sua cara é corrimão, porque eu mando beat Essa que é a verdade, pode vir Bagulho é muito novo, olha só, cê tá ligado, não entendeu? Cê falou que tava no pião, de skate Escrição dos autorantes, Você pede, é problema seu seu oh, oh, oh. ah. que é gigante Olha pra dentro mas nós são amantes Toma e que vai no rasante Enquanto às vezes se compara como um gigante Como gigante, pode vir meu parceiro Aqui não tem ideia, aqui é cabuloso Pode olhar na minha retina, o meu amigo É olhando no meu olhar que cê chega vitorioso Contumendo o Jesus foi fadado na cruz Tá ligado meu mano, maloqueiro fé em Jesus, olha pra minha costa eu é o São Jorge, não tá de capuz Não tá de capuz, essa aqui é a parada Cê tá ligado mano, que pra mim cê tá de toca Cê fala de Jesus, me chame de Dima meu parceiro, porque na cruz Fui primeiro com vida louca Uou! Uou! Dima. Fua, fua. Tá maluco rapaziada, aí Votação Votação Votação sem sacanagem, hein? Tá ligado? Por ordem de rima. Quem gostou das rimas do Brian faz barulho. Quem gostou das rimas do Bruninho faz barulho. Oh! Oh! Bruninho tá na fila família.